Alô, você que nos segue no RMIX no ar, estamos aqui na companhia da Polícia Militar, município de Rio Negrense, com a visita do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, coronel Hudson, que conversa conosco sobre essa visita. O senhor fez uma explanação quanto a, a, aos soldados, aos praças, em resumo. Comandante, o que ganha Rio Negro com a sua presença, comando-geral da Polícia Militar? Bom, nós viemos aqui para conversar com a nossa tropa, conversar com os nossos oficiais e com as autoridades locais, para ver qual, quais são as demandas, quais são as dificuldades que, porventura, o comandante da região tenha, o comandante da companhia tenha, para que lá de Curitiba eu consiga ajudar da melhor forma possível, quer seja na distribuição do efetivo ou na distribuição até mesmo dessas novas viaturas que estão para chegar, estão chegando é, na capital. Então, eu fiz uma apresentação do que eu fiz nesse primeiro ano de, de comando, Agora, em fevereiro, dia 12 de fevereiro, fecha o ano de comando. Repassei a eles quais são as expectativas em relação a 2022 e ouvi várias sugestões dos nossos praças, vários comentários, com o intuito aí de melhorar aí as condições deles, né, que é o nosso maior patrimônio, é o nosso policial militar, e melhorar também a prestação de serviço à sociedade. Dentro dessa, desse encontro, comandante, as perguntas mesmo, como o senhor mesmo falou, que os praças fizeram, e a segurança do município, a gente sabe que há uma carência grande, não só no município, como no Paraná todo. Mas o que falaram do município de Rio Olha, nós temos a previsão de contratação, já estamos no processo final da contratação de 2.400 homens, dos quais 2.000 200, é, serão para a Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros. O processo já era para ter se, é, se encerrado e começado essa escola agora em fevereiro. Em razão da pandemia não foi possível... Então, acredito que mais tarde em maio nós teremos as escolas nas regiões, o que vai dar um aumento do, do efetivo aplicado. Também os comandantes têm feito o que podem com a nossa tropa, nossa tropa tem feito o que pode dentro do seu horário de folga, fazendo escala, escala extra. O efetivo administrativo tem trabalhado muito na rua também. Mas esse efetivo está para tá chegar também. O senhor fez uma observação é, quanto à participação também do Corpo de Bombeiros nessa palestra que o senhor é, é, cedeu hoje aqui para tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros. É uma participação importante, é uma parceria. É, o Corpo de Bombeiros ele é, ele é subordinado à Polícia Militar. Então o comandante do Corpo de Bombeiros se subordina ao Comando Geral da Polícia Militar. São, são, são atividades distintas, mas é, um único, é uma única polícia. Então, o que diz respeito à Polícia Militar de direitos, de garantias, de deveres, também diz respeito ao Corpo de Bombeiros. E a carência do, do Corpo de Bombeiros para o município de Rio de Janeiro, também veio à tona hoje? É semelhante. Né? Nós temos um déficit efetivo, temos vários policiais que já estão chegando, bombeiros também, chegando no momento de aposentadoria. Né? Só no ano passado nós tivemos no nosso Estado 1.050 policiais e bombeiros militares que se aposentaram, então isso gera um déficit muito grande. Também temos vários é, militares baixados por causa do Covid, então a gente está, de forma inteligente, readequando as escalas para que a sociedade não sofra. Para nós encerrarmos, comandante-coronel Hudson, que mensagem o senhor deixa para os nossos seguidores do município de Rio Inigrante e também para a nossa região? Olha, que confie na polícia militar, que confie no bombeiro policial, bombeiro militar, são homens e mulheres comprometidos, pais e mães de família, que saem das suas residências para defender as pessoas que eles nem conhecem. Então, eles fazem o que pode para prestar o melhor serviço ao cidadão. E contamos com a colaboração de todos. Né? Sempre que houver alguma, alguma situação, que denuncie, que procure um policial militar para que a resposta seja dada o mais breve possível. Você já conhecia o município de Rio Negro? Eu participei de operação aqui quando estava no Batalhão de Operações Especiais, mas isso faz alguns anos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Portanto, nós conversamos com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, Coronel Hudson, contando então da sua presença no município Rio-Negrense, o que ganha a comunidade, a corporação da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. É Remix no ar com informações pontuais a vocês que nos acompanham.